Você é do Rio de Janeiro, Charles? Eu nasci em São João de Meritir, no estado São do Rio João de Janeiro. De quanto, quanto tempo você nasceu lá? Quanto, quantos anos você tem? Eu, eu morei lá até 1999. Tá. Após a, meses após a morte do meu pai. E eu morando em Campo Grande. Você mora em Campo Grande Zona, Grande. Zona Oeste. Zona Oeste. Entendi, legal. E como que o Pânico te achou? O que, que você ia fazer nas festas, Thiago? Em 2008, eu vou explicar. Ah. O, eu encontrei com o Carioca e o Eduardo Sterblitz. O Carioca estava de José Wilker. E o Eduardo Sterblitz estava de César Polviz. <risos> eu Céu gravando no, no Cine Odeon. Eu estava com a revista Boa Forma, que tem é a Sabrina Sato da capa. Porque tá. eu assisti o Pânico, vocês no, no Pânico, em casa, em 2004. 2004. não, 2005. Hum. Eu assisti o pânico por causa da Sabrina Sato, porque a Sabrina. Você queria comer a Japa? Não, comer a Japa não. Teria, não, queria não, iria sim. Ia aqui. Caralho. Ah, tá não queria que confusão. É, vai dizer que vai Sabrina é mãe por ela. O Duda nada não vai voltar. Ó, vou chamar o Duda Nagra aqui pra brigar com vocês. Ô, Duda, você queria beijar a Sabrina, né? O Duda, sabe quem me falou isso? Quem falou isso? Tem que Falou mal da sua esposa. Sabe quem me falou? isso? não nada a ver com isso. Quem me falou isso foi o Carlinhos. Carlinhos, quero que o Carlinhos tomar no cu. O que é isso? Isso, já Tá. E, e conta a sua história. Tá... que ele me falou. Falou que ele queria que ele comer a Sabrina. Queria comer sa... porra nenhuma. A Sabrina é minha amiga. Eu já tenho muito respeito por ela, porra. Você queria namorar a Sabrina, Não, né? não, não namorar a Sabrina nada. Você não passa, a Sabrina e a Sabrina, <risos> Sabrina eu somos amigos. Você não passa a vara, amigo? Eu tenho, eu, <risos> somos, vocês são amigos. Eu, não, eu não passei a um vara Carioca já. ela ah, é meu amigo. Porque se a Sabrina vier aqui e quer aguentar vocês, ela não vai gostar disso não. Tô te avisando. Então oh. você não queria comer a Sabrina? Não, tá porque bom. a Sabrina é minha amiga, porra. Tá, continua. Você nunca quis dar e um beijo. E o Duda beijo. Nagli, que é o filho da Leda Nagli, que é o ator. Sim. Ele é meu amigo também, perfeito. eu respeito muito a ele e a mãe dele, a Leda perfeito, Nagli. Perfeito. Mas a Sabrina oh, convida falou, o... que ele, ele falou que queria dar um beijo. Convida a Leda e o Duda <risos> pra vir aqui no canal de Caracatica. Mas você queria beijar a Sabrina. Não, beijar de coração, como a amizade e uma Aham, Não Vocês estão duvidando. Ó oh, como é que você é frouxo. Confuso, você beijaria a Sabrina? Com, com toda certeza. Aê, aí, ó, ó você tem tá que falar mal do Sabrina. Não pode, ela é mãe, Aê, ela é mãe de, de uma menina. Tá ela é mãe da Zoe. Ué. Liga pra Sabrina aí. Não, ela... liga você Ué, aí, meu seu pai. Celular. Celular. Coisa, tô, meu celular tá descarregado. Tá. Pra cá, <risos> então vamos continuar. Confuso, ó. O confuso da tá, Você tá pegaria probando. a Sabrina. Pegaria a Sabrina. E eu sempre carregaria, sempre no colo direto. É, e, vo... e que nem um bebê. E... Peraí, você já viajou com a Sabrina, né, Charles? Já. Já pra Argentina em 2010. E você também. Foi pra Buenos Aires. E você namorou a Sabrina lá, não foi? Foi lá e tudo mais. <risos> Sabrina vai brigar com você. Vou te falar uma coisa pra você. Sabrina vai você brigar namorou, com você. Você namorou. Não, a Sabrina. vai brigar com você. Deus Deus sempre... Ela vai chegar aqui. A gente veio naquele... é, ela fomos uma boa dupla. A gente se demorou. É. É. é verdade. Lembra que você viu o leão? mico, cara. Ah, eu cheguei perto pô, do leão e tudo mais. Você viu? Que viu o leão. Pô, que mito. E cara. aquele chimpanzé ali jogando, cuspindo em mim. Cuspindo é. você, o chimpanzé? É. Eu lembro de você perto do leão, né, bora? Eu gosto em todo mundo, cara. O Zé é danado. Sim, aquele zoológico da Argentina, fechou é, mas foi o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, é, né? É, diz que eles usavam coisa, não sei se é verdade, não, é. mas com os bichos acalmar, ah, é? dava um sossega -leão. Mas... E depois, leão. E depois quando eu tava lá com a Sabina, ela viu que eu comecei a chorar. Eu relembrava lembrava dos velhos tempos quando eu ia, quando eu era criança, no zoológico. Eu sempre ia quando vocês viram que eu chorei, né? É, você Como gosta que... de zoológico, zoológico né? Que zoológico você ia, confuso? O zoológico eu ia em todos. É. Todos do Brasil? Todos do Brasil do e do Buenos mundo inteiro. Do mundo, Aires, do inteiro. do mundo inteiro. Oh, eu a final de, final de contas, o tio dele trabalha, no. seu avô trabalha no Pentágono. Né? Eu é, fui no de, de Que Buenos Deus eu tenho esses três descansando em paz no, no Ele céu. Ele faleceu. Esses três. Meu, meu pai, é. meu avô e meu tio, Ele que era acabou. o prefeito de São Paulo. Você meu lembra tio, do tio teu, dele? O teu, teu tio era o prefeito de São Paulo. Era. O teu avô, quem que era? Steve Trevor, do Pentágono. teu avô era o Steve Trevor, do Pentágono. E seu pai... Meu o tio, tio. Era, o, era o prefeito. Ah, e, e o seu pai? E o seu pai? Era o Arraia Negra. Que, não, agora... O que você quer mais, não, cara? Não, mas e o tio? Fala pra, fala pra ele quem era o teu tio. O Charlie saber. Você sabe quem era, meu tio, que era prefeito aqui de São Paulo? Adivinha quem era? Quem? <risos> Celso Pita! Acertou, meu amigo. Ai, ai. <risos> Acertou, era é meu tio. Ai, caralho, hoje eu me cago aqui. <risos> Cara, eu amo vocês. Essa Obrigado. Define, o amor define. E já que agora a Sabrina já tem uma filhinha e eu também já tenho é uma. Casou, Mas aí vamos deixar. O Charles não acabou. Isso Mas é. o Charles, que eu, que eu fiquei sabendo, o Charles é. ele, ele foi apaixonado pela Leda Nagli. É não, mesmo? Leda, eu sou muito fã da Leda Nagri. Não, apaixonado ele... de pra namorar a Leda Nagri. Não, eu não quero namorar, que eu não, não quero. falou também. Sim, falou, falou. porra nenhuma, porque o Carlinhos... <risos> porque o Charles, é o Charlie, de... sou Leda Nagri. Não, porque o Carlinhos <risos> um é ele, beijo. é de, de quinta categoria. Mas ele me falou. Falou porra nenhuma, porque, olha só, eu vou explicar uma coisa. Eu sou muito fã da Leda Nagri, hum. eu assisti <risos> as entrevistas do Jornal Hoje, assisti o Jornal Hoje, em casa, em casa. Em São João de Beritinho. Qual era a frase dela? <risos> Ela falava assim... Eu espero vocês com certeza. Espero vocês com certeza. Então é, como você sabe que já é, é, é, é apaixonado, apaixonado. É, eu sou muito amigo do Duda Nagre, porque certo. o Duda eu considero ele um amigo como com irmão para ele. Depois quando o Duda sabe quando querer querer o Duda sabe que eu sou muito fã da mãe dele. Hum, certo, entendi. Então Mas ele sabe que você já deu um beijo atu, na mãe o dele? O Duda é ator. Ele sabe que você já deu um beijo na na, na Leda, ator, dá um beijo? Não, Leda. ele não sabe. Vê, olha só, você daria um beijo na Leda? Só isso. se fosse matar na jura velha. Vai, vai, tom, vai, vai acabar tomando processo. Vai acabar tomando processo. Cuidado com a asma. Não, eu vou ter asma. Já Cuidado estou. com a asma. Meu Deus do céu. Mas aí você estava com a revista lá, pra, com a revista, e você encontrou o Carioca de Zé Wilker. Isso, e o Eduardo Stern. E o Sternich, de César Polvilho. César Polvilho, tá. Mas E o Carioca pediu para que eles não gravassem. Mas não, no ano seguinte... Não, 2009, não, semana seguinte? No ano, no ano seguinte... Não, na semana não, seguinte. Falo, na semana seguinte eu vi o Vesgo e o Ceará tá, gravando. Tá. Porque não deram. Mas no ano seguinte eu apareci mais uma vez, consecutivamente, tava lá o Eduardo Sterblit vestido de Faustão, e principalmente o Vesgo. Certo. Então, é, o que mais aconteceu também, eu, na hora que eles vieram na minha direção... E perguntaram para mim, e o Kiko? Aí eu falei assim, quero avisar a Sabrina, que eu sou muito, eu sou muito fã dela, porque aqui no Rio eu sou Flamengo, e em São Paulo eu sou Corinthians. Eu posso falar assim, que nem o, que nem o, o Zina. Ronaldo, Ronaldo, muito uhum. do Corinthians. Eu e vocês, é, fazendo depoimento numa entrevista do canal, não sei qual canal do podcast ali, que que o nome dele, é, é Flow Podcast. Ah, e, do Flow, do Flow. Aí apareceram a minha imagem hum, lá, é. que eu pedi pra vocês, que eu, eu falei pro Carioca que eu peidei, borrei. E o carioca, não, eu falei pro Bola, Bola, não sei verdade, o que. Mas, mas, eu falei nuvem.com, nuvem.com, nuvem.com, aí vocês é. me acharam. Sim. Em 2009, aí eu fiz parte do elenco Entendi. da sua turma. Então foi assim. Foi. Entendi. É. Foi, nesse, foi nesse projeto aí Aí nós gravamos, como chamava com, com as gaga O Silvio as gaga Não, gravamos Silvio as gagas Gravamos Big Biba Brasil Isso eu não gravei <risos> Gravamos, é, você tava de Dorrabo Eu tava de Dorrabo, é verdade, Charles tava, uh, Caraca, Que memória que ele bom, tem, né 2010 <risos>